Olá, sou a Cláudia da Notes e neste Model Monday vídeo vou falar-vos de um widget para seleção múltipla de valores. Uh, tal como Jeff Eaton indica no seu post, no more control, alt-click. Se uh, pensarem um pouco, quando uh, estão a utilizar o widget default do Drupal, sempre que querem fazer mais que uh, um valor para seleção de uma lista, têm que efetivamente segurar a tecla de controle e ir clicando nos vários valores. É claro que isto é uma situação perfeitamente idiota, nada confortável e não é óbvia para a maioria dos utilizadores que não sabem como uh, vão conseguir uh, ou como uh, uh, selecionar mais que um valor. Uh, a situação é mais ou menos esta, nós temos aqui este campo de género que permite vários valores. Para além de termos uma janela ridiculamente pequena, uh, sempre que quisermos selecionar mais que um valor, temos que manter a tecla de controle uh, carregada não é? e, e então irmos uh, clicando nos valores. Também não é fácil porque não estamos a ver os valores já selecionados, aliás nós já vimos este tipo de uh, obstáculos quando introduzimos um outro widget para a introdução de valores numa select list que é o chosen e verificamos que o chosen uh, uh, melhora enormemente este tipo de input, mas vamos hoje conhecer uma outra solução que é o multiple selects e vamos ver como é que funciona. A página do módulo é em multiple uh, underscore selects e funciona com todo este tipo de uh, field type. Com entity reference, ótimo para quando queremos e uh, estamos a trabalhar com relations, uh, com relações entre várias entidades. Uh, para node reference, user reference, para a própria taxonomia que geralmente tem ou pode conter listas imensas e permitir mais que um valor para seleção. Ainda funciona com uh, listas de texto, com uh, listas de números um, não inteiros e para números inteiros. Nós temos a instalação, fazemos a instalação normal do módulo, tal como se pode ver aqui, não há qualquer tipo de configuração, o widget fica automaticamente um, disponível assim que instalado o módulo e indo à estrutura e selecionando o, um, o campo onde queremos aplicar o widget, reparem que nós neste momento temos uma select list simples que é o que cria este tipo de efeito quando é multi -value. o que vamos fazer é selecionar o um, multiple list, mas vamos fazer o seguinte, vamos uh, limitar um número de um, opções a 5 e vamos dar a indicação ao utilizador para, para além de selecionar as 5 opções, uh, ordená-las uh, pela ordem de preferência. E é esta outra vantagem do uh, Multiple uh, uh, Select. Não só permite selecionar várias opções, mas depois também, com o sistema de drag and drop, ordená-las. Nós não precisamos de criar nenhum campo específico, portanto, trata-se do widget, o sistema que vai permitir o controlo para, para introduzir dados. Nós temos neste momento o select list, numa situação normal, quando temos uma lista de valores Uh, usamos o checkbox radio button, para o caso de ser um ou mais, o select list, e uh, neste momento temos por opção, isto é um, uma alternativa dada pelo multiple select, o multiple select list. Vamos ver qual é o comportamento deste widget. Se nós agora adicionarmos conteúdo do tipo Field, reparem que temos uh, a possibilidade de de uma lista uh, de opções selecionar as que queremos e vamos assim, não só controlando e visualizando os vários, uh, digamos, itens uh, que temos visíveis e que já foram selecionados, como podemos ir a sele a selecionando, digamos, uh, indefinidamente. Uh, e podemos também ordená-los. O que eu vou fazer para que isto tenha e faça mais sentido do que o que neste momento está aqui e dê indicação, dar um exemplo prático da utilização e da aplicação deste widget e em que contexto é que isso faz sentido. Vamos uh, aqui alterar Editar, vamos colocar aqui um texto em que vamos pedir às pessoas para escolherem da lista de géneros que é imensa os 5 preferidos e uh, ordenarem por ordem, uh, colocarem-nos por ordem, colocarem ordem crescente. E vamos limitar então aos 5. E uh, a partir do momento em que criarmos o, o conteúdo, reparem que nós já temos efetivamente cinco possibilidades, em cada uma oferece-se a lista de opções e podemos então ir um, colocando as nossas opções de acordo com um, os nossos interesses. É claro que se numa, numa parte final, quisermos uh, alterar a ordem, imaginem que uh, neste caso, e tenho preferência por filmes de animação, coloco no topo, segue uh, ficção científica e uh, biografia, romance e depois, em último lugar, das 5 preferidas, então, uh, o, o nosso teste de, uh, de aplicação do Multiple Select List. Estes são os meus cinco favoritos, os filmes, e poderemos guardar agora. E temos ordenados, precisamente pela ordem que estipulei, a animação no topo, podendo limitar ao número que queremos, Pronto, isto é uma funcionalidade grupal base, não é específico do Multiple Select, mas uh, vem assim uma possibilidade interessante. Isto é muito útil, a meu ver, em questionários, inquéritos em que queremos dar a possibilidade às pessoas de, ao editarem, conseguirem consultar toda a lista sem problemas conseguirem selecionar aquilo que querem e ainda eh, ordenar eh, a seleção, os itens selecionados. Portanto, vão controlando o que já escolheram, o que têm para escolher e como querem submeter a ordem desses elementos. Estas são eh, as características fundamentais do Multiple eh, Select eh, e que pode ser eh, bastante decisivo e determinante em algumas situações. Convém conhecer então vários widgets, e este é mais um, um widget de input bastante limpo, uma alternativa ao chosen, sobretudo se quiserem dar a possibilidade às pessoas de, ou for necessário numa parte final depois da seleção, ordenar, porque tal como viram em termos de chosen, os itens vão ficando listados, mas não podem alterar a ordem pela qual eles foram selecionados. O Multiple Select permite essa uh, opção. Mais uma deixa interessante sobre widgets para input. Uh, espero que possam utilizar, combinar e uh, tirar o máximo partido de todas estas opções. Até uma próxima e obrigada por me escutarem.